Salve, nação de brincantes! Vou nem aqui colar em mais uma atividade incrível, fantástica e sensacional no minuto aula. Ela se chama lavanderia. Para isso, iremos precisar de alguns objetos. Um fio de barbante para ser o nosso varal, roupas, qualquer tipo de roupas para a gente poder prender no varal, pregadores... E um potinho, porque a gente vai pegar os prendedores e vai colocar aqui na nossa blusa. Então, a gente inicialmente pode já colocar a roupa no varal, estender a roupa no varal, e só vai faltar prender elas, trazer as atividades dos prendedores para cá. Pode dar início com os pregadores já presos na blusa, ou quando você dá o ok, as crianças, os brincantes, vão ter que prender os pregadores na blusa, para levar até o varal e prender na roupa. Então, eu coloquei aqui quatro pegadores, aí a gente dá um espaço, luz, câmera, são valendo! Os brincantes vão até o varal, tira da sua roupa, coloquem no vestuário, na roupa que já está estendida e volta, quando terminar, colocou os quatro, volta para o início, podendo dar sequência para outra pessoa brincar para outro brincante. Sendo assim, um jogo de estafeta, uma atividade de vai e volta, onde eles cumprem uma tarefa de ir, colocar o, prega, o pegador no, no varal e o outro retirar o pegador. Tá certo? Vem comigo, faça essas atividades, principalmente com a educação infantil, porque a gente trabalha força, prensa, da habilidades de coordenação motora fina, de prender e colocar o, prega, o pregador dentro do varal. Até a próxima pessoal, um grande abraço, um beijo, um aperto de mão. Tchau, tchau!